Olá amados, a paz do Senhor, eu sou a cantora Nayane e eu estou aqui para deixar um abraço muito grande para o portal da Elvor, para o meu amigo El, esse querido que tem abençoado, que tem crido que o Senhor é comigo no meu ministério e para mostrar para vocês o meu primeiro trabalho, o superar e convidar a vocês, assim como eu, superar todos os obstáculos da sua vida, porque o Senhor assim nos tem feito, mais que vencedores indesistíveis. Amém? Que o Senhor venha abençoar todo o povo nordestino e que o Senhor venha abençoar o seu lar, querido. Um beijo e a paz do Senhor.